e está aqui o Menhir, que é uma estrutura absolutamente gigante, não sei se é a perceberes aqui as dimensões, mas realmente é uma estrutura aqui à vontade com uns 7 8 metros, e temos lá atrás, deixa-me pôr aqui assim, lá atrás está Monserras, ok, com o castelo, aldeia de etc, e agora tenho uma abelha a acompanhar-me aqui no vídeo, que também é interessante, por isso deixa-me afastar. E queria-te falar então sobre a importância de investirmos a muito, muito, muito longo prazo. Porque tal como este de está aqui há milhares de anos, nós também precisamos de reconhecer a importância de investir a muito, muito longo prazo. Claro que não estou a dizer para investir de repente. <risos> para mil anos, acho que ninguém ainda viveu essa idade toda, não é? Se conheces alguém diz-me, mas agora falando a sério, gostava-me a lembrar que comunir como realmente quando nós estamos nos mercados com uma mentalidade de investimento de décadas, quando estamos realmente importados a investir é, ao longo de décadas para realmente atingirmos a nossa independência financeira, para irmos contribuindo para a nossa reforma, nós então conseguimos realmente resultados absolutamente extraordinários. Eu não sei qual é a tua idade, não sei se estás a começar, se tens 20, 30 anos e tens uma longa jornada pela frente, ou se já estás mais próximo da reforma, aqui nos 60, 70 anos. Qualquer das formas, a ideia é a passar é que nós temos que ter a mentalidade muito longo prazo. Mesmo que tu já estejas mais próximo da idade da reforma, o que importa é realmente nós estarmos com esta mentalidade a longo prazo. Aliás, Charlie Mangas tem 97 anos de idade, tem 97 anos de idade e ainda assim ele hum, continua a refletir sobre esta importância de investir a longo prazo. Quando ele faz investimentos mesmo com 97 anos de idade é para deter as empresas no seu portfólio durante 10, 20 anos se for preciso. Mesmo que que ele reconheça que já está mais perto do momento de não ter tantas décadas pela frente, mas ainda assim ele tem esta mentalidade de investimento ao longo de muitas décadas é um investimento de muito longo prazo, e era mesmo esta ideia que eu te queria deixar hoje como nós precisamos, principalmente se tens menos idade, okay? se tens 20, 30, 40 anos, 50 anos, o que for, tens mesmo de refletir desta forma, pensar em investir a muito longo prazo, porque é assim que nós nos mercados financeiros, temos a hipótese de grandes, grandes rentabilidades, porque se tivermos aqui só para tirar 10, 15% num ano, ou mesmo 40, 50% que seja num dado ano especial em que os mercados realmente tiveram uma rentabilidade absolutamente fenomenal, nós não vamos conseguir ter um crescimento do nosso portfólio como nós desejaríamos, então é muito importante que estejas completamente focado no longo prazo, não quero dizer que invistas para milénios, como este Manir que está aqui atrás de mim, que já está aqui há milhares de anos, mas importa sim desenvolver esta mentalidade de estarmos nos mercados ao longo dos anos, porque no curto prazo tudo pode acontecer, no curto prazo os mercados podem cair 20, 30, 40, 50%, às vezes mais, no espaço de dois anos, três anos, mas quando tu olhas para os principais índices acionistas, tu vês que no muito, longo prazo, ao longo de muitas décadas e até mais de um século, claro, os mercados tiveram a subir, a subir, a subir. Porquê? Porque a humanidade prosperou, a economia prosperou, por isso os índices acionistas prosperaram, as empresas que têm o seu capital aberto em bolsa prosperaram e isso trouxe também grandes rentabilidades para os investidores. Ok? Agora vou ali um bocadinho para a sombrinha, ali daquela azinheira com o menino ao lado, absolutamente fenomenal e espero-te. Então, aqui no um próximo episódio, onde vamos continuar a falar de investimentos de muito, muito, muito prazo. Ok? Até lá, salções lucrativas. Tchau, tchau!